Minha opinião sobre o QCY T2C, o AirBud TWS, que é esse bichinho que está aqui na minha mão, tá vendo? Se você está buscando aí um QCY bonito, barato, uma qualidade de som excelente, graves potentes, agudo, médio, tudo bem equalizado e com bateria grande, é, duradoura, é esse aqui, tá? Não tem para onde você fugir, não. Pode ser que você encontre outros modelos, tá? Outros, outros valores... É, mas a qualidade que o QCY entrega é exclusiva dele mesmo, beleza? Esse aqui está na faixa de preço entre seus 110, 120, em alguns sites aí até 130 reais. Mas lembrando que esse tipo de fone é bem fácil de falsificar aí no Brasil, aí, então é bem complicado você comprar esse tipo de fone aqui em alguns sites que sejam duvidosos, beleza? Então por conta disso aí deixei o site oficial aqui embaixo na descrição. Você pode clicar ali e ter acesso à loja oficial do t 2 c e outros modelos também, beleza? Bom, de fato, vou falar para você aqui o que me fez apaixonar no t 2 c Eu tenho outros também, outros modelos, como o T1C, eu tenho o T9, tenho o T13, são ótimos fones, tá legal? Só que esse aqui em especial me deixou muito feliz por vários motivos. Um deles é essa capinha aqui de cima, ó. Tem muitos fones é, é, Bluetooth, igual esse aqui, pequenininho, que não tem essa capinha aqui. Ó, e o fone fica exposto aqui em cima. Muitas das vezes pode cair água, sujeira, poeira, terra, enfim. O case não é a prova d'água, digamos assim, entendeu? O que pode-se dizer que é a prova d'água são os fones. Por quê? Eles são munidos do sistema IPX4, tá? que tem uma alta resistência à água. Eu já fiz vários testes aqui no canal... É, com esse fone aqui, também com o T1C, colocando na água, tomando banho no chuveiro, quente, né? Tomando banho frio, jogando na pia, copo d'água, enfim. E eles se mantiveram perfeitamente funcionando até o dia de hoje, beleza? Então, eu posso afirmar para você que eles são uma prova d'água. Lembrando que não vai mergulhar ele em piscina, em grande profundidade, porque não é feito para isso, tá? Ele não é um submarino pra você fazer isso, beleza? Ele é um fone. Então, beleza, vamos lá. É, segunda coisa, me deixou muito feliz com esses fones aqui foi justamente a ausência de fios, tá? Esse fone aqui é original do meu, tele, do meu telefone, do meu iPhone, tá vendo? E olha só, sem ninguém mexer nele, tá todo embolado, desse jeito que eu peguei, eu peguei na gaveta, desse mesmo jeito aqui, todo embolado, tá vendo só? Desse mesmo jeito, ninguém mexeu nesse, nesse fone aqui, ele está embolado. Então, esse, por esse motivo aqui, que eu digo para você que você merece um fone TWS, ou seja, Bluetooth sem isso aqui, tá? Século 21 então, por favor, né? Vamos lá. Então, a ausência de fios, isso aqui me deixou apaixonado aí é, por esse fone aqui, entre outros, beleza? É, terceira coisa, capacidade de bateria. O anterior desse aqui, que é o QCYT1C, ele tem 380 mAh, tá? Que equivalem aí a três cargas completas, tirando as cargas do fone. Se você carregar os fones completos com o case, tirar aqui, e recarregar o, fone, o case de novo, vai, você vai ter quatro recargas completas aí, tá? Agora, esse aqui, em especial, percebe que o case dele é bem maior do que o, do que o, o T1C. Aqui no canal já fiz a comparação, então é só você ver outros vídeos aqui no canal, eu comparando os dois, mas o case dele ele é bem mais largo e ele é bem mais, é, é bem mais alto aqui, que equivale a mais bateria. Esse aqui são 800, 800 miliamperes, tá? que equivalem a 6 cargas completas. Eu já dei seis cargas completas nesse fone aqui, é, usando no, durante a semana, durante o mês e comportou tranquilamente. Seis cargas completas sem os fones, beleza? Se você recarregar os fones junto com o case, tirar, usar os fones e recarregar, você tem sete cargas, beleza? Então, show de bola, entendeu aí? Vamos lá. É, para quem já tem QCY, T1C ou T2C, eu recebi muitos comentários aqui no meu canal é, perguntando como que faz para poder desligar ele estando no case quando você carrega, beleza? Vamos lá, quando você coloca aqui o conector, o cabinho aqui para carregar ele, automaticamente essas luzes aqui elas, elas vão acender, tá? Da frente aqui, ó. Vai dar umas duas, três piscadas depois vai ficar aceso direto, azul, tá? Vai ficar um LED azul aqui aceso, beleza? E ao mesmo tempo, vai ficar aceso aqui, essas luzinhas aqui, como se estivesse carregando, dessa forma, tá? Ele assim, não significa que está ligado, tá? Quando você está carregando. Só que para você desligar eles, tá? Ele apagou porque ele já está carregado totalmente. Mas só que para você desligar eles, enquanto carrega, uma dica para você aí, é só você pressionar o botão aqui dele, por alguns segundos, como você pode ver ali, e depois soltar que ele apaga sozinho, percebeu? Beleza. Segunda coisa, conectividade. Quando você tira aqui, ele vai começar a piscar aqui, azulzinha, buscando conexão. Não vai conectar no meu porque está tá, tá, tá sem Bluetooth no meu telefone, está desconectado. Mas quando busca conexão, ele conecta ele apaga ali, conecta beleza. e... Beleza, você vai ouvir um, um somzinho aqui dentro, aqui, tipo... Tudo, aí conectou. <risos> beleza? Show de bola. É, então, é praticamente isso que o QCYT2C entrega para você aí. É, qualidade de som, bateria, resistência, proteção contra água e design, né? É muito bonitinho. Bom, lembrando que o fone por si próprio vem também aqui as borrachinhas sobre essa lente, que são as daqui, ó. Essas aqui são as maiores, ó. Tá vendo? É notável as maiores das menores, como você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Bom, eu uso aqui as médias. As borrachinhas médias comportam melhor no meu ouvido. De repente a pequena ou a grande se comporta no seu ouvido, aí você coloca de acordo com o que você preferir, beleza? Então é isso aí, o QCYPC se mostrou resistente, potente também, com uma qualidade de som absurda durante os meses que eu tenho usado ele, e te digo que sim, vale muito a pena, não só pelo preço, porque é barato, mas sim pela qualidade que você vai receber, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Se você puder, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse aqui, tá bom? Deixa o like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!